foi ser há tanto tempo que estava eu sentado aí ao pé, de... estava eu nessa posição a pensar o que é que ia fazer com a minha vida. Um, pronto, agora vou falar um bocadinho do que é que fiz com a minha vida. Grande parte dela foi aplicada aquilo a desenvolver o Arquivo.pt mas deixe-me-lhes fazer uma introdução sobre o que é que nós vamos falar hoje. Portanto, nós vamos falar sobre o Arquivo.pt. Eu vou falar acerca do Arquivo.pt, o que é que é, para que é que serve. Depois o Fernando Melo vai falar acerca das APIs para utilizar o Arquivo.pt, ou seja, o Arquivo .pt é uma infraestrutura e existem formas de programar novas aplicações sobre o Arquivo.pt. Isto é interessante para fazer, por exemplo, trabalhos de mestrado, para desenvolver aplicações comerciais, quem sabe um dia mais tarde quando esteja a trabalhar, ou, por exemplo, para concorrer ao prémio Arquivo.pt, que é um prémio anual, cujo primeiro prémio são 10 mil euros. Portanto, isto vamos falar durante estas duas primeiras horas. Na outra aula a seguir, nós vamos falar acerca de como publicar a informação na web, de modo a que esta possa ser preservada e vou falar um bocadinho também acerca dos outros serviços uh, de computação científica que a FCCN, a FCT agora, uh, disponibiliza, e também dá algumas vagas que nós neste momento temos abertas, uh, noutras áreas, portanto eu venho aqui falar do PT mas a, a, a, FC, a, a Unidade de Computação Científica da, FCC, de, da FCT, nós fomos fundidos, ainda estou aqui, a verdade, não sei bem, estou com uma certa dislexia organizacional, um, nós somos muito fortes em redes. Portanto, ou é do ROM, que vocês usam aqui, ou as ligações à internet, somos nós que, que gerimos essa rede. E, portanto, quem gosta de redes, me convida a ficar até ao fim, ou a vir mais tarde outra vez. Bom, vocês sintam se à vontade de me fazer perguntas, quando quiserem. E, portanto, vou começar. Arquivo.pt, novas formas de pesquisar o passado. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português, e foi iniciado em 1715. Se nós quisermos ver, o, o a Gazeta de Lisboa foi suspensa pelo Marquês Pombal em 1762 como uma medida de contingência a seguir ao terremoto. Um, mas se nós quisermos ver ainda hoje, mesmo tendo havido um terremoto, nós ainda conseguimos aceder as publicações da Gazeta de Lisboa 300 anos depois de elas terem sido uh, feitas, terem sido publicadas. Isto é o site da Biblioteca Nacional, nós conseguimos ir lá ver as publicações com 300 anos de idade. E o Diário Digital por Analogia foi o primeiro jornal online português, exclusivamente online português, e foi iniciado em 1929. Eu lembro-me disto. Pronto, daí sinto-me já um bocado abatido. Uh, portanto, eu lembro-me deste jornal começar. E Ele desapareceu o ano passado, em janeiro de 2017. E isto era um jornal exclusivamente online, não era uma versão online de um jornal de impresso. Era um jornal em que as notícias, a informação, nascia online na web. Portanto, só passaram 17 anos. E a pergunta é, como é que nós acedemos às publicações do Diário Digital 17 anos depois? Nós conseguimos aceder à informação que foi publicada há 300 anos e já não conseguimos aceder à informação que foi publicada há 17 anos. O facto é que a web tem vindo a substituir a imprensa a uma velocidade vertiginosa, pelo menos em comparação com os outros meios que apareceram anteriormente. As pessoas costumavam escrever diários em papel, ou escrevem blogs. As pessoas tiravam fotografias, imprimiam as fotografias, faziam, faziam álbuns. hoje tiram fotografias com o telemóvel, mandam para o Facebook ou criam galerias pessoais. Os livros, cada vez mais os livros são publicados exclusivamente online, e já não têm versões impressas. E as notícias que descrevem os nossos dias atuais cada vez mais são publicadas exclusivamente online. Pergunto-vos quantas notícias é que vocês leram hoje em papel? Quantas é que leram? Quantas é que leram online? Pelo menos uma, não é? E ontem, e antes de ontem, portanto nós basicamente só consumimos informação online, ou a maior parte da informação que nós consumimos está online, e no entanto, não estamos a preservar a informação online. Portanto, toda esta informação que é publicada na web desaparece rapidamente. É uma informação única, valiosa e que desaparece. E é a informação que a humanidade produz hoje em dia, pelo menos nos países mais desenvolvidos. Então, nós, nós, nunca, nós nunca produzimos tanta informação, nunca a informação esteve tão disponível e tão acessível e nunca perdemos tanta informação na história da humanidade. Portanto, isto é uma coisa que nós temos que ver em, em largo espectro. É um problema novo, que nunca aconteceu antes. Para vos dar uma ideia, 80% das páginas que estão disponíveis hoje desaparecem ou são alteradas para um conteúdo diferente no prazo de apenas um ano. Isto quer dizer que a informação que está disponível hoje, daqui por um ano, 80% já desapareceu e deixou de estar online. Isto está comprovado por diversos estudos científicos. Portanto, não foi alguém que tirou este número para o ar. Eu dou-vos as referências. E, embora hoje já não se pode falar da web como um todo homogéneo. Mas há estudos em diversas áreas, e todos eles convergem para uma taxa de desaparecimento enorme. Às vezes é superior a 80%. Mas para estudos macro, de, grande, de análise de grande volumes de dados, este valor é, foi encontrado. 80% desaparece. Pronto, por isso é que são precisos arquivos para a web. Ou seja, tal como em determinada altura decidiu-se que os livros é, impressos, depois de estarem nas livrarias, haviam de ser preservados pelas bibliotecas, ou pelos arquivos, nós também precisamos agora de preservar as publicações online. Portanto, a informação nasce online, é publicada, está disponível durante algum tempo nos seus sites originais e depois tem que ser guardada em algum lado, no arquivo.pt. Portanto, é esta a nossa missão, é preservar a informação que é publicada online. O primeiro arquivo da web, que foi criado no mundo, chama-se Internet Archive. Quem é que conhece o Internet Archive? Ok. Quem não conhece, vejo. Isto é espetacular. Isto é espetacular, é dos melhores sites do mundo. Ele tem jogos de computador, tem livros, tem música, tem páginas da web, tem toda esta informação que está acessível, é gratuito, vocês podem carregar para lá a informação para eles preservarem. Isto é dos melhores sites, alguma vez criados, e faz parte do Alexa. O Alexa é um ranking dos sites mais importantes do mundo, e o Internet Archive está lá desde o início da web e continua lá, e esperemos que continue. Durante muito tempo. Portanto, o Internet Archive é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é disponibilizar o acesso universal a todo o conhecimento. Isto pode parecer uma, uma realidade distante, mas há cerca de 30, 40 anos, nós, para estudarmos e para termos acesso aos livros, para aprendermos, tínhamos que, tínhamos que emigrar. Tínhamos que ir para uma biblioteca, como de Stanford, ou, ou, ou, ou da British Library, só para termos acesso ao conhecimento, só para conseguirmos ler. E nem era garantido que a gente percebesse o que é que lá estava escrito. Não é? Era só para termos acesso à informação para podermos estudar. E isto mudou radicalmente com a internet. E o Bruce Harkle, que é este senhor aqui, que é um tipo bem fixe, ele é bibliotecário de, de formação. E esta mudança de paradigma fez com que ele, muito rapidamente que mal, mal a web começou a, a, a aparecer e a entrar nas sociedades, que ele percebesse que tínhamos que começar a preservar também a informação online. O que é que aconteceu? Eles começaram por ser o primeiro arquivo da web, de páginas publicadas online, e depois começaram a ser o arquivo de tudo. Porque tudo passou para o mundo digital, a música passou para o mundo digital, os filmes passaram para o mundo digital, e eles começaram a preservar toda esta informação. Portanto, eu aconselho fortemente a visitarem este site, archive.org. Pronto, com o tempo, outros países foram descobrindo também que era melhor começar a preservar a sua informação e este é um mapa em que uh, cada um destes países que está pintado quer dizer que tem pelo menos uma iniciativa de arquivo de, de informação online. Se quiserem ver esta página na Wikipedia, List of Web Archiving Initiatives, lá podem ter assim uma visão genérica das iniciativas de arquivo da web que existem pelo mundo com referências para vocês depois poderem explorar. Bom, falando agora em, em concreto do arquivo.pt. Então, o Arquivo.pt .pt é um serviço gratuito de preservação fornecido a autores da web. Ou seja, nós tentamos conceder aos autores da web o direito a serem lembrados. Porque se nós gostamos imenso tempo a escrever um texto ou a tirar, uma fotografia, ou a tirar fotografias, a fazer um blog e pomos esta informação e depois esta informação se perde, no fim de contas estamos a perder tempo da nossa vida, estamos a perder grande parte do que nós produzimos quer a nível profissional, quer a nível, uh, a nível de, de entretenimento. E ao passo que os autores dos, das publicações impressas tinham as bibliotecas nacionais que, por exemplo, preservavam os resultados de, de, de publicações impressas, não havia ninguém que fizesse isso para os autores da web. Portanto, esta é a nossa primeira missão, é guardar informação, preservar a informação publicada online. Não só preservamos a informação de acesso público, ou seja, tudo o que está atrás de logins, o Facebook, uh, Twitters, todo tipo de coisas que estejam bloqueadas ou tenham algum tipo de restrição de acesso, nós não guardamos. Nós só guardamos informação publicada. E respeitamos as restrições de recolha. Portanto, se alguém... Há um protocolo, depois o Daniel Bicho vai falar um bocadinho mais acerca disto, que é o exclui Exclusion Protocol. Se vocês não sabem o que é que era, por favor, vejam isto, que isto vai ser importante na vossa vida, quando forem trabalhar. Um, em que o autor pode dizer, eu não quero que esta página seja recolhida por robôs não quer que apareça no arquivo .pt, ou não quero que o Google venha cá. Eu estou a fazer uma página, mas eu não quero que ninguém veja a minha página. Isto é estranho, mas há, há gente para tudo no mundo. Então as pessoas podem dizer que não querem uh, que determinado conteúdo seja indexado. É e a Dark Web? O que é que entende por Dark Web? Por exemplo, com o Tor consegue Não vamos para o Tor. Não, não vamos a essa rede. É só a internet pública de acesso público. Não, não vamos para aí. Um, pronto, e os autores também podem abdicar do serviço de preservação gratuito após a recolha da página. Portanto, se alguém identificar lá uma página da sua autoria que não quer que seja preservada, pode pedir e ela deixa de ser preservada. Nós temos mais de 5 mil milhões de fecheiros guardados da web desde 1996. Oi? Eu vou dar alguns exemplos. Esta é a primeira página da web portuguesa, pelo menos a primeira que subsistiu até aos nossos dias. E isto é de Portugal... E um peixe de Portugal, é é uma coisa um bocado estranha, não é? Um peixe de Portugal, o que é que será isto? É, é que é assim, quando começou a internet, estes eram os servidores que haviam em Portugal. Não haviam mais, só haviam estes aqui. E também não havia o Google, não havia o Facebook. Então como é que as pessoas faziam? As pessoas, curiosamente, tinham uns, uns livros impressos, que eram um tipo lista telefónica, em que nós queríamos saber coisas, por exemplo, sobre futebol. E então a, iam a uma secção, tipo páginas amarelas, e tinham os endereços os URLs, que as pessoas podiam escrever no, no browser para acederem àqueles conteúdos. Em alternativa, podiam estas estes on -pages, que havia a homepage de Portugal, em que tinha aqui os diversos servidores, depois carregavam os servidores, que por sua vez tinham uma lista das páginas que estavam naquele servidor e a pessoa podia tentar encontrar aquilo que queria. Pronto, o próprio mapa já é, já é um mapa obsoleto, tem aqui territórios que já não pertencem a Portugal, como Macau e Timor. E havia aqui, isto é o world on-page... European Community Home Page e Europe Homepage. Curiosamente, já havia o serviço de apontadores portugueses, que era o Sapo. Portanto, era assim que as pessoas usavam a internet, não foi há 500 anos atrás, foi nos anos 90. Portanto, isto é um artefacto original de uma página web, ou seja, não é uma representação online de algo que existia no mundo físico, por assim dizer, este é o artefacto original. Pronto, nós, nós temos especial atenção em preservar a informação relacionada com eventos nacionais, como, por exemplo, uh, eleições. E estas eleições aqui, das, das presenciais de 1996, foram as primeiras que tiveram cobertura online. Portanto, foi um serviço experimental que foi feito, Está aqui os parceiros, mas foi feito com uma empresa que era a Telepac, depois acho que foi comprada pela PT, ou potenciada PT, já não é muito bem. A Rádio Comercial, a Lusa, portanto, foi a primeira vez que foi feita uma cobertura online, de, de, das eleições. Portanto, é engraçado ter este tipo de... É engraçado e é útil ter este tipo de, de informação preservada. Mas também temos informação relacionada com, com eventos internacionais, de âmbito internacional. Esta fotografia aqui refere-se à primavera árabe, ou seja, à Revolução Egípcia de 2011 em que o Mubarak foi deposto. Esta foi a primeira revolução baseada na web e a pergunta é... Se é uma revolução baseada na web, ou melhor, deixe-me dizer o que é que quer é dizer revolução baseada na web. A revolução começou a ser arquiteturada pelos revolucionários, não é? através de meios online. Portanto, começaram a contactar uns com os outros, a fazer páginas, a comunicar através da internet. Quando a revolução se deu, as coisas estavam a acontecer através da internet. E o pós-revolução também foi documentado através de documentos online. Ou seja, é neste sentido que foi a primeira revolução baseada na web. Se nós não guardarmos as páginas da web, que documentaram isto, porque foram estas, estas fotografias foram colocadas logo na net, como é que nós documentamos esta revolução? Não conseguimos documentar esta revolução, porque os documentos mais importantes que tiveram na base desta revolução foram publicados online. Portanto, os artefatos originais são páginas da web. Para vos dar ideia quão importante foi a internet nesta revolução, uma das principais medidas contra a revolução tomada pelo regime, foi cortar a internet. Além da tradicional violência contra a revolução, não é? porque é uma revolução e tirando da nossa, quase todas elas foram violentas e são, a medida foi cortar a internet. Portanto, para acabar com a revolução, cortaram a internet. E o que é que, o que, é que aconteceu? Um movimento que vocês já devem ter ouvido falar, que são os Anónimos, eles começaram a, a, a montar uma rede de internet através de, de linhas telefónicas analógicas com modems, Portanto, começaram a usar redes que, na altura, já eram obsoletas, em 2011, para manter a, a, as ligações entre as pessoas e assim continuarem com a comunicação e, e levarem adiante o, a revolução que depois acabou por acontecer. Portanto, a internet teve mais importância do que as armas nesta revolução. Isto é uma coisa que, que acho que dá que pensar. Pelo menos a mim deu-me, e dá. E alguns conteúdos que nós temos são únicos no mundo. Portanto, esta é a primeira página da Biblioteca do Congresso, de 1996. A Biblioteca do Congresso é uma das bibliotecas que primeiro tomou consciência desta importância da internet, de preservar a informação online. São muito ativos e fazem uma série de coisas únicas no mundo. Portanto, têm um papel de liderança. Mas mesmo assim, eles próprios não, eles próprios não conseguiram guardar a primeira página. Quem tinha a primeira página? A mais antiga de todas éramos nós, o arquivo.pt. Éramos e somos. E como é que nós conseguimos esta proeza? Bom, ainda há bocado eu falei no livro, tipo lista telefónica, então, o que é que acontecia? Para nós termos acesso à internet. Tínhamos que gastar uma porrada de dinheiro. Tínhamos que comprar o um modem que era caro. Tínhamos que comprar ou pagar uma linha com acesso de dados, que era caro. Se fosse redigido, era mais caro. E era 104 bits. K bits, K bits, peço desculpa. Está aqui o pessoal das redes, não posso mandar aqui estes atropelos. Um... Tínhamos que ter um computador, também era caro na altura. E no fim de contas, para quê? a gente não sabia, não é? Então, houve um, um, um autor, que é em Portugal, que fez um livro que era o, o roteiro da internet. Então a gente comprava o livrinho e ele explicava que a internet funcionava com o modem, tinha que comprar o modem, dava para mandar e-mails, tinha chats e tinha páginas com informação que a gente podíamos navegar e seguir os links. Ah, aquelas coisas que a minha filha de 5 anos sabe, não é? Mas agora, o pessoal na altura não sabia. Quer dizer, mas como é que é? Tu não tem uma página e carrega e vou para outro sítio? Era difícil... de.. de de imaginar isto. Então, ele teve uma ideia porreira, que foi, pegou num CD-ROM, gravou uma série de páginas da internet e pôs como anexo no livro. Então as pessoas compravam o livro, punham o CD-ROM no computador, viam, ah, isto nas páginas web, boa, isto dá-me jeito, agora já vou gastar dinheiro nas outras coisas que me podem fazer falta, porque isto realmente vale a pena, não é? E, e o que é que O que é que aconteceu? Nós descobrimos que havia este livro, que falámos com o autor. Disse, mas tem, algum, tem alguma cópia do livro? Ah, não fiquei com nenhum, meu. bolas. Mas as bibliotecas devem ter. Fomos às bibliotecas, e as bibliotecas não tinham o CD-ROM, porque as bibliotecas guardam livros, ou pelo menos guardavam na altura. Não guardavam o CD-ROM, mas depois ainda conseguimos, através acho que de um funcionário da biblioteca, conseguimos obter, ou de alguém que estava a trabalhar num, num projeto com a Biblioteca Nacional, conseguimos obter o CD-ROM, tirámos lá as páginas e integramos estas páginas no arquivo.pt e é assim que nós temos algumas páginas que são únicas no mundo e já bastante antigas. Portanto, quando ele guardou as páginas em 95, quando estava a escrever o livro, é possível que algumas páginas até tives... fossem data anterior de 94, talvez que era o mesmo o início da internet cá em Portugal. É engraçado refletir que na altura era muito difícil ter acesso à internet e hoje em dia o que é difícil é ter acesso a um leitor de CD-ROMs. E, é, é, de uma forma algo surpreendente também, nós temos no Arquivo PT todo o tipo de publicações, inclusivamente as impressas. Ou seja, desde o início da internet, que há pessoas que pegam informações... Pessoas individualmente, não estou a falar de organizações. Esta página aqui é de um blog que alguém criou há uns anos atrás, em que todos os dias essa pessoa dava o seu trabalho de tirar uma fotografia ou fazer uma digitalização das capas dos jornais. Hoje em dia há serviços, o SAP tem um, por exemplo, que fazem isto e mostram sempre as capas e estou-me a tentar lembrar um internacional também, mas não estou a lembrar de nome agora. Bem, não faz mal. Há imensos serviços, mas no início isto era quase assim por carolice. Epá, vou, vou por todos os dias, vou por as capas dos jornais. Então nós temos lá estes tipos de con estes conteúdos que não foram criados para a internet, mas, de alguma maneira, estão no arquivo .pt. Portanto, vocês se quiserem encontrar uma informação que não nasceu digital, mesmo assim, por vezes, conseguem encontrar. e Inclusive, coisas da era anterior à internet, coisas do século 18 século XVI, que foram digitalizadas. É engraçado, certas coisas foram digitalizadas, foram colocadas online e, depois, os, os, os sites caíram e aquela informação deixou de estar disponível. Então, nós conseguimos ter informação bastante antiga que esteve disponível durante algum tempo e depois deixou, deixou de estar. Alguém tem uma questão que queira colocar? Não? Quem é que já experimentou o arquivo .pt? Aqui? Okay. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, a qualquer momento, pode pesquisar a informação que nós temos. O primeiro método, e o mais comum uh, método de pesquisa, é a chamada pesquisa por URL, por endereço. Ou seja, se vocês souberem qual é o endereço que querem pesquisar, vão aqui e escrevem, www.pt.pt, e aqui mostra-se todas as versões que nós temos do, que foram recolhidas do, do endereço IPT.pt. Okay? Isto aqui são os anos, isto aqui são os dias e os meses, não se consegue ver nada, vejam nos vossos telemóveis, nos computadores, conseguem perceber melhor como é que isto funciona. Mas, então, se nós clicarmos numa destas versões, nós conseguimos ver como é que a página era nesta data. Então conseguimos fazer viagens no tempo. Podemos ver como é que era o site do IPT em 2015. Já agora estes links são todos clicáveis, vocês podem navegar e ver as outras páginas. Acho que é parecido si com o que está agora. É. Não é? Não. Oi. É Instituto Politécnico do Mar. Este... Este é 2014, é, dá uma maneira, o vosso endereço ficou a apontar para aqui, curioso, curioso, não sei porquê, a gente só arquiva, a gente não... Em 2010, em 2008, em 2005, em 2002 e em 1998, que esta é a versão mais antiga que nós temos do Politécnico do Mar. Na minha opinião pessoal, é a minha favorita. <risos> Portanto, vocês podem navegar por estes links e, se calhar, encontrar outras informações que possam ser interessantes. Olha, podem, por exemplo, sei lá, ver como é que era. Se já havia curso de informática, qual é que era o programa na altura. Portanto, um, quando vocês clicam, no, eu que mostrei foi o. As páginas, né? mas quando vocês clicam numa daquelas versões, vocês vão para uma página deste tipo. Em que temos aqui uma, uma, um drill down, ou seja, tem aqui os anos e as datas, em que vocês conseguem abrir e expandir de forma mais interativa, e ir vendo aqui deste lado qual é a versão correspondente às datas que estão aqui do lado esquerdo. Então, vocês vão seguindo as ligações e podem ir vendo uh, outras páginas, desde que elas sejam arquivadas. Portanto, a interface que vocês veem quando clicam numa das versões é uma coisa deste género. E nós temos, temos aqui algumas funções que eu vou passar a explicar. Portanto, esta aqui do lado esquerdo é basicamente abrir e fechar as datas e vocês depois escolhem qual é a versão que querem ver. E depois temos aqui uma, uma, uma função que eu acho que é engraçada para nós que somos de informática. Somos de informática, não é aqui? Sim? Não? Alguém que não seja? Não, somos de informática, ok. Que é uma coisa que os professores falam muitas vezes e a mim me martelaram muito a cabeça sobre a importância da interoperabilidade. Ou seja, Fazer as coisas bem, fazer as coisas acessíveis, pensar sempre em dar métodos de acesso, de modo que os, os diversos módulos ou diversos componentes do sistema informático hoje comunicam com, com estes módulos, mas amanhã possam comunicar com outros, porque só assim é que se consegue manter um sistema a funcionar ao longo do tempo. Okay? Caso contrário, a manutenção torna-se completamente caótica e, e não é boa prática. Ou pelo menos não é uma coisa que profissionais de informática, bons profissionais de informática, devam fazer. Então, Existe um protocolo, que é o momento, portanto, um protocolo é uma norma uh, de comunicação, que permite que os diversos arquivos do web falem uns com os outros, de forma automática. Então, temos aqui uma página que é da BBC, nós também temos algumas páginas que são de interesse internacional, e faltam imagens. É chato, não é? É um site de notícias, não tem imagens, só tem aqui os textos. Mas se nós carregamos aqui neste botãozinho que diz completar página, o nosso arquivo fala com os outros arquivos do mundo através de uma API e deste protocolo e interage e vai aqui para um portal que chama-se momento Time Travel. Tem este nome porque, por causa do protocolo. E então ele pega nos conteúdos que nós temos e tenta completar a página com conteúdos que estão arquivados noutros arquivos da web. Isto é tudo automático. E, portanto, alguém queria ver uma determinada fotografia não conseguia. Por exemplo, podia ser aqui da Atleta de dejudo que ficou, que ficou em coma uh, e ao carregar neste botão, automaticamente já aparecem as fotografias. Claro, quando foram arquivadas e contam em algum lado. Mas isto é uma coisa que custa zero quase. Nós conseguimos fazer isto só pondo um link aqui. Porquê? Segui... As pessoas que fizeram este portal seguiram normas, os arquivos da web que estão aqui integrados seguiram as normas, seguiram o protocolo, nós usámos uma API e consegue fazer aqui um, valor, um sistema de valor acrescentado procura sobre bilhões de fecheiros arquivados em, em dezenas de fontes de informação diferentes ao longo de 20 anos, à distância de um clique. Esta função é uma coisa muito básica que qualquer um de nós com a certeza diz. Ah, para que é que foram fazer isto? É muito fácil. Que é print screen da página inteira. Ou seja, nós quando queremos fazer um print screen, se carregarmos um print screen do, do teclado, mostra só este bocado. Mas a página toda era isto. Então, a maior parte de nós sabe fazer... Um, uma extensão no Chrome e aquilo grava a página toda e nós conseguimos guardar a página toda em vez de ser só este bocadinho. Ou mudamos a resolução do ecrã ou fazemos assim um, uma, uma isso qualquer para resolver o problema. Mas nós somos representativos de uma percentagem muito ínfima das pessoas que usam os sistemas que nós desenvolvemos. Então nós fizemos uma vez um... um uma reunião, um brainstorm, com diversos utilizadores de vários sítios, com diversos perfis. Então isto era das coisas que eles mais queriam. Era arranjar maneira de guardar a página toda. Também fizemos isto relativamente rápido. Arranjámos um headless Browser. Isto faz o rendering da página e depois faz download. Fizemos isto num instante. É um valor acrescentado enorme que os utilizadores valorizam e que nós, se não tivéssemos dado ao trabalho de os ouvir, nunca tínhamos descoberto. Portanto, uma coisa muito importante é Tentem sempre primeiro identificar problemas, não arranjem soluções para problemas que não existem. Ou seja, isto é uma coisa que a gente faz logo. Ainda nem sequer sabemos qual é o problema, eu já sei qual é que é o problema. Já sei, pá, tecnologia aqui domina isto. É preciso perceber muito bem qual é que é o problema. Este problema nós não identificámos logo. As pessoas diziam, pa, função de guardar a página. estamos a guardar a página faz CVS. Não, mas às vezes não dá. Pronto, é preciso. Tivemos ali a escavar até perceber qual é que era o problema. O problema era que as pessoas queriam guardar uma imagem da página, por exemplo, para pôr na sua tese, ou para guardar numa pena, onde, lá onde, é, que eles, onde é que o pessoal guarda as coisas, às vezes, que é para depois, mais tarde, usar e ficar com aquilo ali guardado num ambiente que eles controlam, ou pelo menos que acham que controlam. Um, e, então, isto é uma coisa muito simples. Portanto, a pessoa carrega aqui, tem tipo, uma máquina fotográfica e faz download da página toda e muitos utilizadores ficam felizes com isto. Pronto, o que, é que acontece? Nós vamos navegando, link em link, até que às tantas podemos encontrar uma página que nós não temos. Não é? Nós somos principalmente focados, não é portuguesa. E aqui fui navegando e encontrei uma página que era, não conseguem ler, mas é da Universidade de Texas. Então, as pessoas chegam aqui a algo que poderia ser um back sem saída. Mais uma vez, graças ao poder da interoperabilidade, pusemos aqui um link que só nos custou a implementar por lá, um ref é só um link, com os parâmetros certos, carregamos aqui e faz pesquisar noutros arquivos. E então, automaticamente, vamos procurar em todos os arquivos da web que estão públicos e que estão federados nesta, nesta, através deste protocolo, e descobrimos que afinal a página que eu queria da Universidade de Texas está no internet Archive e eu consigo ler aquilo que eu quero e, portanto, consigo satisfazer a minha necessidade de informação. Isto é interessante, mas tudo aqui está baseado... Na... No pressuposto que eu sei qual é o endereço que contém a informação que eu quero, ora à data de hoje, se eu os perguntar qual é que é o endereço completo da página que tem uma informação acerca de uma... do debate do orçamento do Estado, pronto, qual é o endereço completo da página? Está na ordem do dia, Eles estão a debater isto esta semana, portanto já ouvimos falar nisto, narrado em todo lado, mas qual é o endereço? Quem é que consegue dizer, a data de hoje? Ninguém consegue o, o Google, exatamente. O Google. Portanto, nós não, nós não fixamos endereços, nós vamos ao Google. nós fixamos, no máximo, são palavras-chave. E confiamos que alguém sabe em que endereço é que está a informação que nós queremos. Neste caso, no Google. Mas aqui, visualmente, não funcionam assim. O que eu vos mostrei até agora é que vocês têm que saber qual é o endereço. Portanto, vocês, se vocês quiserem saber Onde é que está a informação sobre as eleições presidenciais de 1996 em Portugal? Sabem estas palavras-chave todas e vão ao Google? Podem ir, mas não vão encontrar o site de 1996. No máximo vão encontrar uma página da Wikipédia atual que fala sobre algo do que aconteceu no passado. Aquela que eu vos mostrei vocês não vão encontrar. Isto é uma grande limitação, uma grande limitação da maior parte dos arquivos da web. É que os utilizadores não sabem o exato do passado, portanto, de algo que aconteceu há 20 anos, como é que eu sei? O endereço de uma página de há 20 anos que tinha uma informação que eu quero agora. Quase ninguém sabe, é muito difícil. Pronto, e é aqui que o arquivo.pt é extremamente inovador. Nós somos um dos poucos arquivos da web que disponibiliza uma espécie de Google, mas para o passado. Ou seja, vocês podem chegar lá e escrever presenciais, 1996, um, telepac, para tentar encontrar aquele site. E o arquivo.pt dava vos com as suas páginas do passado que continham aquelas... aquelas, uh, aquelas palavras. Da, é só fazer um Google para o passado, não é? pronto Porreiro. Não é assim tão simples. O, o meu colega Miguel Costa tirou outra doutoramento a fazer isto e uma vez que pouca gente, para não dizer ninguém, nunca resolveu este problema, ou quase ninguém, nós, basicamente, devemos fazer muita investigação para resolver este problema. Porque uma coisa é vocês pesquisarem a informação do, do presente, e há muita tecnologia, bibliotecas que permitem fazer isto, e outra coisa é, publicar, é pesquisar sobre informação do passado. Eu, para vos explicar melhor quais são os problemas, precisava, se calhar, de ficar outra vez. Mas eu vou-vos dar só aqui um exemplo muito rápido, que é o seguinte. Você, quem é que falar no Rank? Ei, com caraças? Professores, vocês têm que ensinar isto. Bem, então, o PageRank é um algoritmo que, foi, que, que, que, basicamente, historic, que historicamente teve na origem do Google. Ou seja, havia muitas páginas na net, qual é que é o problema? Quando eu procuro uh, IP tomar, né? qual é que é a página mais importante? Então, o Lawrence Page e o Sérgio Brin, por isso é que se chama PageRank, foi o Lawrence Page que escreveu esta, são os donos da Google. Vou só recapitular, isto também eu vou falar isto de uma maneira muito simples.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 Portanto, chego aqui, escrevo Rádio e Televisão Portuguesa e encontro não só a página da rtp.pt, como outras páginas que continham o termo Rádio e Televisão Portuguesa. Portanto, mesmo a Rádio Televisão Portuguesa tem mudado de nome ao longo do tempo, a RTP, embora mantenha sempre a mesma sigla, e nós conseguimos encontrar, por exemplo, quando é que se chamou Rádio e Televisão Portuguesa, Rádio e Televisão Portuguesa, e, portanto, conseguimos fazer este tipo de investigação. Temos também aqui uma, uma pesquisa avançada. A pesquisa avançada permite fazer pesquisas por frase, portanto, está lá a Google. Um, permite especificar quais são os tipos de fecheiros que nós queremos ver nos resultados e permite, por exemplo, dizer que só queremos pesquisar informação dentro de um determinado site. E aqui temos um exemplo que eu procurei. Um, havia um programa que era 2001, que era do Vasco de Trigo. Eu procurei inicialmente 2001 Vasco Trigo e não encontrei nada. E depois fui aqui à pesquisa avançada, então procurei 2001 Vasco Matos Trigo, que é o nome completo dele, e cria páginas antes de 1999, porque eu estava à procura de um, de um programa muito, muito específico. Então encontrei aqui este programa, que é engraçado, que se chamava 2001, que foi publicado, e esta página é de 1998, portanto era uma página de 1998 que falava acerca do futuro, em 2001, que agora já é passado. Portanto nós agora conseguimos, através desta página, ver se realmente em que medida é que o futuro se concretizou. Ou seja, aquilo que as pessoas achavam que ia ser o futuro e que eram as tecnologias de ponta e que no futuro ia ser assim ou assado. será que foi? Será que não foi? É engraçado. Por exemplo, a mim na faculdade ensinaram -me, apresentaram -me o Bluetooth na altura como algo inovador. Epá, eu não vi assim grande potencial naquilo, achei engraçado. E durante quase 10 anos aquilo não foi usado. E depois de repente explodiu. Agora é tudo em Bluetooth. Pronto, provavelmente o protocolo lá por trás já foi alterado, foi melhorado. Mas é uma coisa que é engraçada, nós conseguimos ir à internet e ver isto vejo os telemóveis, bluetooth nem sequer é uma característica, durante algum tempo. E depois é tudo. É impressoras, é, é telemóveis, é colunas, tudo tem bluetooth. E tu, conseguimos fazer este tipo de análise tecnológica, de história tecnológica também é engraçado. Bom, e para que é que esta informação serve? É? Para que é que isto serve? O que é que isto me interessa? É como o professor, tinha um professor que dizia sempre assim, a gente está desentejasmados a dizer, Ei, isto é muita ficha e tal. E, pô, o que é que isto me interessa? Tipo, Engascava. pá, pois, não sei, é fixo. Bem, interessa principalmente, e são casos dos reais, ou seja, pessoas que já vieram falar connosco. A maior parte dos nossos utilizadores acedem ao serviço online, por isso nós não os conhecemos, nós não temos login, não guardamos qualquer tipo de dados pessoais. Portanto, são milhares de utilizadores que o utilizam. Para dar a ideia, o ano passado tivemos 100 mil utilizadores, mas nós não sabemos nada deles. E esses são aqueles que vêm falar connosco, por exemplo, neste tipo de eventos. Então esta, esta situação acontece muito, que é as pessoas quando começam projetos, sejam projetos académicos, sejam projetos comerciais, a primeira coisa que, que hoje em dia quase todos os projetos fazem, quer sejam da área de informática, quer sejam de qualquer uma das outras áreas, é vão num instante criar um site. Assim que recebem o financiamento, ou mesmo antes disso, criam um site para dizer, ei, começámos a trabalhar, temos um projeto. Atenção. Pessoal, o vosso dinheiro está a ser bem gasto. E então, depois quando fazemos o primeiro evento, o evento de abertura, onde é que a gente mete as fotos? Fogo no site, né E os powerpoints no site, e o primeiro relatório de atividades no site, mete-se tudo no site. Aliás, onde é que se vai meter aquilo, não é? No site, naturalmente. Então, o que é que acontece? Quando o financiamento, quando o projeto acaba, o que é que acaba? Acaba o financiamento. Quem é que paga a conta de eletricidade do site? O registro do domínio? Alojamento, a alojamento? Seja o que for. Ninguém. Ninguém paga. mesmo que há, Normalmente há sempre, numa académica lá uns professores carolas, durante anos e anos, já além alguém diz dizem, ah, o professor, eu posso pagar isto? E o professor diz, não pá, isto tem coisas muito importantes. Ele, pois, pois, deve ter, deve. <risos> é pá, aí um dia o professor sai da faculdade, olha, aquele gajo já se foi embora. Vais ver o que é que vai acontecer ao computador dele de 1996. Pumba, reciclagem com ele. Bem, depois, passado um tempo, parecem uns gajos muito chatos, que são os auditores. Ou, ou o pessoal de... Os financiadores e perguntam: então o que é que vocês fizeram com o nosso dinheiro? É para fizemos um site espetacular. <risos> estava lá tudo. Estava lá tudo. Então mostra lá isso. Ei, ei. Depois chamam os gajos de informática. Os gajos de informática sofrem sempre com isto, não é? pá, estava aí um servidor. Opa, você disse para apagar isso. Eu? Impossível. Bem, pronto. Então o que é que acontece? Muitas vezes acontece: as pessoas vão a arquivo.pt e ainda conseguem salvar a informação. É pá, atenção, continua a fazer backups. Continuei a guardar a informação, ou seja, não confiei no arquivo PT ou em qualquer outra coisa para guardar a vossa informação. Mas pronto, estava tudo no site e às vezes o arquivo PT é uma tábua de salvação. Esta aqui, eu acredito que vos vai dizer muito. A maior parte do resultado do nosso trabalho hoje em dia é informação online. Ou reflete-se de uma maneira numa uma informação online. Vocês vão fazer as vossas teses de mestrado. As vossas teses de mestrado vão ser guardadas na provavelmente vão existir aqui umas, umas impressões em papel que vão ficar em algures e nunca ninguém vai consultar, e depois as outras vão para o, para o Recap, que é o... Bem, já vou falar nisto depois na última parte. Portanto, é um repositório, mas basicamente é um repositório online, ok? Portanto, o resultado do vosso trabalho, que vai custar muito a fazer, que é até vai ser um documento online, ok? Os trabalhos que vocês vão fazer muitas vezes vão ter demos mas vão ser coisas online. Quando vocês começarem a trabalhar, de alguma maneira, os projetos no qual vocês trabalham vão, vão estar online. As empresas onde vocês trabalharam, que algumas vão desaparecer, vão ser fundidas, separadas, compradas, vão mudar de nome, vão ter uma representação online. Portanto, quando vocês quiserem escrever o vosso currículo daqui por 10 anos, pode ser um conjunto de letras em que o vosso empregador simplesmente tem que acreditar no que vocês lá escreveram, ou pode ser um, ou pode ser um conjunto de links para páginas arquivadas em que vocês mostram aquilo que vocês fizeram. E esta frase, o meu melhor trabalho foi um site que já não existe. Eu vi isto tantas vezes quando estava a tentar contratar um web designer, e já foi há uns anos. Pessoas chegavam lá, portanto, o trabalho. São web designers. O que eles fazem é web design. Não há nada para mostrar, é web design. E eles, eles mostravam aquilo e tal, aquelas linhas, todo este texto. Às vezes era o assim, infelizmente, com o formato. E, e então. Mas basta lá então o design tenha feito. Eu! Eu fiz o primeiro site! da empresa onde eu trabalhei. Então mostra lá isso. Ah, já não existe. Epá, é uma vez fiz um espetacular. Sabe que eu fui o primeiro tipo a usar CSS em Portugal? Ah, sim. Então mostra não lá isso. Epá, é já mudaram isto, isto agora é diferente. Já não... Pronto. Ninguém tinha nada para mostrar. Portanto, são pessoas que têm carreiras de 20 anos, não têm nada para mostrar. Epá, é muito poucas pessoas a disciplina de estar a guardar ou a fazer print screens ou do que é que seja. Nós no nosso dia a dia estamos a trabalhar, estamos a fazer coisas. um web designer, que está a trabalhar numa empresa de comunicação, em que as coisas são sempre para ontem, a última coisa que ele se preocupa em é estar a fazer backups. São os gajos de informática lá devem estar a fazer. Pronto, e o que é que acontece? E podem estar a fazer até durante um ano ou dois, mas quando queremos mostrar o nosso CV, o currículo vitae, portanto, da nossa vida, o currículo da nossa vida, que temos que mostrar coisas com 10 ou 20 anos, começa a tornar-se complicado. Portanto, o arquivo.pt pode usar também, pode ser útil também, até porque 60% dos sites aparecem apenas após dois anos. E, e já que estão em meio académico, e, um, todos estes artigos são artigos científicos de várias áreas que falam acerca do problema das publicações científicas citarem recursos que estão indisponíveis. Ora, qual é que é o problema disto? Uma publicação científica, por definição, tem que apresentar conhecimento que é reprodutível, senão não é ciência. Ora bem, então se eu digo, eu fiz esta experiência e tive estes resultados, usei este software que está online, que está no GitHub, por exemplo, e eu publico este conteúdo, outro cientista pode reproduzir a mesma experiência e ver se há os mesmos resultados. Até isso o link do, do GitHub ficar quebrado e o software deixar de estar disponível. Já não é ciência. É só um monte de texto porque é que ele deixou de ser reprodutível. E então temos aqui artigos, e isto é um problema mesmo, mesmo grave a nível de conhecimento de ciência, a nível de conhecimento humano, que é se nós não conseguimos reproduzir... Pensem nisto. Um, grande parte do... Toda a gente conhece o Einstein, deve ter sido um dos cientistas mais mediáticos da história da humanidade. Mas grande parte das teorias dele só foram aplicadas 50 anos depois. Só houve tecnologia para fazer coisas realmente interessantes 50 anos depois de ele ter feito as teorias e ter escrito aqueles artigos. Até imagina que os artigos se, se tinham perdido. Ou que citavam recursos que já não estavam disponíveis, entretanto. Isto é um problema grave. e são artigos na área da Biologia, na área da Ciência de Informação, na área de Informática. Portanto, Já houveram pessoas que fizeram trabalhos de investigação justamente a documentar este problema e pronto. E é, e é problemático e por vezes conseguem-se conseguem ir aos arquivos da web e recuperar estas situações. Bem, como é que funciona o arquivo .pt? Considerando o volume de informação que nós temos que recolher e processar, funciona principalmente de forma automática. Ou seja, nós não temos ninguém a fazer save, temos robôs de software que fazem a recolha da web. Também são chamados crawlers ou spiders, tem, tem muitos nomes. Mas basicamente, parte-se um conjunto inicial de endereços, tipicamente são páginas de entrada, são homepages de sites. E depois faço uma recolha automática e iterativa de fecheiros hiperligados. O que é que isto quer dizer? Eu tenho aqui uma, um endereço inicial, que é o site.pt barra index.html, e temos aqui o, o software que descobre que esta página faz o parsing, descobre que esta página faz o parsing do, do HTML e descobre que esta página aponta para um logo.gif e um sobre.html. E depois guarda estas páginas e vai-se iterativamente recolhendo as diversas páginas da web. E nós cada vez que fazemos uma recolha da web, são mais ou menos 200 milhões de, de fecheiros que recolhemos 90% em cerca de 15 dias. Isso tem que ser feito com computadores, senão não se conseguir fazer de outra maneira. Oi? Nós temos vários tipos de recolha, portanto fazemos a cada 3 meses uh, recolha de todos os sites do minio.pt e outros sites que tenham sido sugeridos. Nós temos um formulário que o arquivo.pt barra sugerir que em qualquer pessoa pode sugerir um site para ser arquivado. As diárias, que é um conjunto de 300 publicações que nós recolhemos todos os dias, são principalmente jornais e revistas online, e as especiais que são uh, realizadas quando existem eventos, como por exemplo eleições ou Jogos Olímpicos, e nós guardamos esta, esta informação com especial cuidado. São especiais porque não têm uma periodicidade assim fixa. Os Jogos Olímpicos têm, mas de qualquer maneira são, são eventos que, que acontecem uh, de vez em quando. E este, este diagrama aqui apresenta uma visão geral de alto nível de como é que funciona um arquivo da web. Que é mais ou menos da mesma maneira como, funcione, como funciona um motor de busca sobre a web, como por exemplo o Google. Portanto, temos aqui a informação online, temos aqui o sistema de recolha, o crawler, que recolhe a informação e guarda num data center. Põe lá a informação toda. No nosso caso, nós guardamos esta informação no formato ARC. E quando acabamos de fazer uma recolha, temos ali um volume de cerca de 10 teras para, para processar. Ora bem, processar 10 teras não se consegue fazer com, com o portátil lá de casa, é? tem-se que usar sistemas de processamento distribuído, nós usamos o Hadoop, um, para criarmos os índices. Quando vocês vão ao arquivo.pt e escrevem, por exemplo, rádio e televisão portuguesa, nós não estamos a ir aqui aos nossos teras de informação, buscar a informação para o para pesquisar. Nós estamos a pesquisar em índices, que basicamente têm... Os índices são estruturas deste tipo, tem uma palavra e o conjunto de páginas onde esta palavra ocorre e são estes índices que vos respondem onde é que está, quais são as páginas que contêm aquela, aquela palavra. Depois temos aqui o, o sistema de pesquisa propriamente dito, né, que trabalha sobre estes índices e que apresenta, ou que tenta ordenar as páginas por relevância, de modo a que as mais importantes apareçam nas posições de topo. Isto, de até aqui, é muito semelhante a um motor de busca, é um funcionamento muito semelhante a um motor de busca, e é por causa disso que o Daniel Luiz vai falar depois, na outra sessão, acerca de como publicar a informação de modo que possa ser processada, é importante, é porque aquilo tanto serve para os arquivos da web, como serve para que as vossas páginas possam ser devidamente processadas pelo Google e apareçam em bons resultados. Portanto, isto até aqui é parecido com o Google, mas isto aqui é radicalmente diferente. Reprodução e acesso. Ou seja, vocês quando vão ao Google, carregam-no um resultado e vão para o site ver a informação. Se por acaso a informação já não está lá, paciência. Portanto, o Google não guarda a informação, não tem que reproduzir a informação. E este é um desafio dos arquivos da web e do arquivo .pt. Nós temos que tentar que informação, que mesmo que tenha sido publicada há 20 anos atrás, consiga na mesma ser reproduzida pelo um browser atual e se mantenha acessível isto também levanta grandes desafios um, que a maior parte dos outros serviços da internet não têm que endereçar. E temos as APIs, que o Fernando Belo vai falar um bocadinho a seguir. Portanto, eu não vou falar acerca disto, mas basicamente servem para, em vez de vocês terem que processar a informação, simplesmente usam uma API e tiram partido toda a informação que nós já processámos para fazer coisas novas. Este exemplo aqui era um uma aplicação que foi feita pelos alunos da cadeira de aplicações na web da Faculdade de Ciências, Departamento de Informática, em que eles tinham que fazer uma nova aplicação uh, programando o mínimo possível. Portanto, basicamente, fazer um mashup de APIs. Então, o que eles fizeram foi uma aplicação que apresentava informação acerca de políticos. Ia buscar ao Twitter, ia buscar ao YouTube através das APIs, ia buscar ao arquivo informação do passado. Pá, eles fizeram isto, eram alunos do, ainda eram do primeiro ciclo, fizeram isto rápido e, com resultados bastante interessantes. Mas o Fernando é que vai falar acerca isto a seguir. Os prémios do Arquivo PT. Portanto, fizemos a primeira vez o ano passado. Podem ser sobre qualquer tema, podem concorrer em equipa ou individualmente. Uh, para submeter, apresentam um, ou submetem uma descrição do vosso trabalho em texto, cerca de mil palavras e um vídeo de 3 minutos que demonstra aquilo que vocês fizeram. Pode ser um trabalho que use os conteúdos do arquivo.pt ou um trabalho que usa os serviços que o arquivo .pt disponibiliza, como por exemplo a API.